Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui da SP 304 A alça aqui que liga a SP 306 Que vai para a cidade né? Que vai para a Avenida Monte Castelo, Limeira Está interditada por quê? Pelo fato de estar sendo recapiado né? Então esse é um dos fatores aí porque está interditado Então fica aqui o registro aqui ao vivo pelo portal SB Notícia, para quem conhece essa área aqui, vai saber do que eu estou falando. Para quem vem de Americana e Santa Bárbara quer adentrar aqui na SP 306, hoje não vai poder. Até porque está havendo aí um recapeamento, estão trocando toda a massa asfáltica aí, que é do DR, E né? Eu vou chegar até mais próximo lá para mostrar para você. Que nos acompanha, olha, esse é o local tá, então quem for vir passar por aqui evite, né, de pegar um, um trecho maior agora se for ter que passar pela 306 mesmo, vai ter que fazer uma madobra voltando a rua 15 de novembro, para quem quer adentrar na cidade por este local aqui né E o portal SB Notícia vem informando em tempo real para você, né? E você vai poder acompanhar mais detalhe conosco também. Aqui é, é retirado toda a massa asfáltica e depois é recolocado uma outra. Acompanha mais um pouco conosco aí. Perguntar quantos dias vai essa obra aí esse trabalho aqui de recapeamento total Estamos quase chegando aqui No entroncamento aqui da SP 304 Olha, pode observar aqui Bom dia qual a previsão aqui, chefe? Qual é a previsão aqui? Pra hoje. Tudo pra hoje? pra hoje? Até que hora? Final do dia. Até final do dia pra estar tá concluído aqui. Bom dia. Então, segue aqui pelo portal SB Notícia. Então, no dia de hoje, o local realmente vai estar interditado. Né? Então, fica o um alerta pra todos aí. São retirados aproximadamente, acho que um centímetro de massa asfáltica aqui. E aí vai ser recolocado um outros Né? Olha, então você não pode fazer aqui, ó Esqueci do carro Oi? Esqueci do carro, cara chato ah, é? Bom dia para os senhores Bom dia, bom dia Da Rádio Brasil, tudo Opa, bom? Opa, como é que vai, você tá bom? Bom, o senhor pode falar tudo. É, Assessoria de imprensa Tá é, tudo bem. Tudo bem. tem previsão de hoje aqui ou não? A previsão é fazer o que hoje, né? Obrigado, viu? É, tá. Bom. Tá aí, ó, A previsão é hoje, tá? No entroncamento aqui. Como você pode observar, a nossa redação vai entrar em contato com o DR e poder falar um pouco mais, né? Sobre isso daqui, esses trabalho aí que tá sendo feito aqui. A saída no quilômetro 139 hoje está interditado no dia de hoje. tá? Então você pode observar aqui mal um pouco. Os veículos que trafega aqui próximo que reduza a velocidade, porque tem muito cones aqui orientando. A chuva deu uma parada aí. aqui e acesso aqui pra sentido que vai pra prefeitura, avenida Monte Castelo né aí ó Aí eu registro aqui então pelo portal SB Notícias, né? Toda uma orientação aí. Pra alguém achar que é acidente? Não é. É um trabalho que está sendo executado aqui de melhorias asfálticas, né? Mais detalhe você vai poder acompanhar conosco no portal SB Notícias.